Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre como contratar serviços de transporte com segurança. E para isso nós vamos conversar com a doutora Michele Enge, que já está na linha, para nos dar algumas dicas sobre como contratar serviços de transporte, contratar van, contratar é, serviços de resgate é, para viagens, para trilhas, para grupos. Né, para nos levar de determinado ponto A a ponto B, mas com segurança, sem riscos de literalmente entrarmos em uma roubada. Tudo bom, doutora Michele? Tudo bem, Henrique? E aí, como é que estão as coisas? Pode, então, uh, falar um pouco sobre, já que você é uma uh, advogada que cuida de processos parecidos, né? Como que a gente pode contratar serviços de transportes, de van, de carro, de resgate, uh, transporte de pessoas, de cargas, de mochilas, mas que a gente possa ter o um mínimo de garantia na execução desse serviço? Que cuidados que nós temos que tomar? Então, vamos lá, Henrique. Um dos cuidados principais que você tem que ter no momento de contratar uma empresa para fazer o transporte do seu passeio é saber quem é essa empresa? É, se ela tem referências de pessoas com quem você faz esses passeios, se ela tem experiência nesse tipo de expedição que você vai fazer, porque o que, tem, o que mais se tem no mercado são motoristas de vans oferecendo seus serviços. Mas não que necessariamente esses motoristas eles tenham experiência voltada para aquele tipo de expedição que você vai fazer. Porque às vezes eles fazem viagens é, em áreas urbanas e muitos dos passeios que nós montanhistas fazemos são em áreas é, rurais. E nem sempre a empresa tem experiência nesse sentido, então um dos cuidados é justamente saber se ela tem conhecimento nessa área, se é uma empresa conhecida e se ela tem boas referências. É, uma segunda dica, Henrique, seria também é, tomar informações em relação ao motorista, porque nem sempre quem vai levar a pessoa, o grupo, para o local que foi determinado, será pessoa contratada, possivelmente ele vai terceirizar esse serviço, vai colocar um motorista, que seja o da empresa ou algum conhecido dele esse motorista você também precisa ter conhecimento a respeito dele, informações a respeito dele, inclusive se ele tem habilitação para conduzir o veículo porque muitos são os motoristas que não são habilitados para aquela categoria de transporte tá? uma terceira é... A terceira preocupação que tem a se ver é em relação a informações da capacidade locomotora do veículo. Muitas vezes você vai para espaços, para locais em que as estradas sejam de terra, em que há necessidade de que o veículo tenha uma tração motor um pouco mais forte do que as comuns. E você tem que garantir que este veículo te leve até o destino em segurança que você não fique no meio do caminho tendo que completar o trajeto andando ou simplesmente não realizar o passeio. Ah, uma quarta dica que a gente também pode colocar seria informações sobre a documentação do veículo. Essa eu acredito que seja uma das mais importantes, inclusive. Porque o veículo ele precisa ter autorização de rodagem para transporte de passageiro nas rodovias e em cidades turísticas também. E muitas são as, as vans, os micro que não possuem esse tipo de regulamentação. A NTT, a TESP, é, Cadastur, dentre outros. Tá? Ah, isso acaba barateando em termos é, a locação desses veículos, porque Geralmente os veículos que não possuem esse tipo de cadastro acabam cobrando mais barato, mas no final a viagem sai mais caro. É, uma quinta dica que a gente pode colocar também em relação a, a, aos cuidados na locação de transporte para saídas, para eventos, seria saber a respeito da capacidade de volume do veículo. O que, que eu quero dizer com o volume do veículo? tanto em relação ao número de lugares para saber se o número de é, poltronas é compatível com o grupo que você está levando, saber se o tamanho do veículo ele é permitido é, adentrar ao lugar onde vocês estão indo, existem parques nacionais é, que restringem o tamanho do veículo, e se o veículo é maior do que o, o tamanho permitido, o veículo fica retido na portaria e todo o percurso tem que ser feito a pé. Uma outra preocupação também em relação ao volume é saber se dentro do bagageiro desse veículo existe capacidade para todas as bagagens dos passageiros. Porque muitos veículos não possuem a capacidade para se guardar todas as bagagens e essas bagagens... Ou são colocadas em veículos à parte ou são colocadas entre os passageiros, é, que nós sabemos que isso não é permitido em relação a colocar as bagagens soltas é, entre os passageiros. Se as bagagens são colocadas em um veículo à parte, é, quem se responsabiliza por essas bagagens? É feita uma contratação à parte pelo contratante? Ou é feito uma contratação à parte pela contratada, pela empresa que vai fazer o transporte? E se acontecer alguma coisa com essas bagagens, quem vai se responsabilizar por essas bagagens? É a empresa contratada pelo transporte? Esse é um cuidado que você tem que ter no momento em que você está fazendo a contratação na empresa de transporte, ok? Uma sexta... Uma sexta dica, uma sexta preocupação que você tem que ter em relação ao seguro viagem. Uh, esse veículo que está sendo contratado, ele possui um seguro viagem? Qual o tipo desse seguro viagem? O que, que esse seguro viagem abrange? Somente as pessoas? A bagagem dessas pessoas? Somente enquanto as pessoas estão dentro do veículo? É durante toda a viagem, inclusive enquanto as pessoas não estiverem dentro do veículo? Essa é uma preocupação que você tem que ter. Uma sétima é, preocupação, uma sétima dica aí que a gente coloca também, é que dentro do orçamento tem que ficar claro quais são os custos que estão sendo abrangidos nesse orçamento. Alimentação do motorista, locomoção do motorista, abrigo do motorista, enfim, tudo isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque se lá na frente você tiver que questionar isso, ou é, se lá na frente tiver um gasto inesperado, quem é que vai arcar com esse custo? Quem contratou a empresa ou a própria empresa? Isso é uma preocupação que se tem que ter. A oitava dica que se tem que colocar também, é, que é uma preocupação que as pessoas têm que ter no momento de contratar uma, uma empresa de transporte, é em caso de cancelamento da viagem é, Ou remarcação dessa viagem O que vai ocorrer em relação ah, a, a uma situação como essa? Se o cancelamento dessa viagem se der por parte de quem está contratando a empresa Se o cancelamento se der por parte do motorista que vai levar é, o veículo Tudo isso você tem que ter atenção Tudo isso você tem que negociar porque muitas são as situações em que a viagem é cancelada pelo contratante ou remarcada, a necessidade de ser remarcada pelo contratante e é cobrada uma taxa adicional para essa remarcação. Ou outras situações são aquelas em que o motorista não comparece ou simplesmente desmarca em cima da hora e não devolve é, eventual valor pago. Então, tem que ter essa preocupação de se negociar e deixar muito claro o que vai ocorrer no momento em que houver a necessidade de cancelamento ou remarcação dessa viagem. Uma nona dica que a gente coloca é se atentar como será o contato numa eventual emergência durante a viagem. Muitas são as vezes que nós montanhistas estamos fazendo uma travessia em que nós desembarcamos num um ponto e temos que embarcar em outro ponto totalmente diferente daquele inicial. Tá? Uh, durante a organização dessa nossa travessia, dessa nossa expedição na montanha, tem que sempre se levar em conta que às vezes a gente não vai conseguir chegar ao ponto final como se planejou. Se a gente não conseguir chegar nesse ponto final, se a gente tiver que é, interromper a viagem no meio do caminho, no meio dessa expedição, como que vai ocorrer o resgate? Como é que você vai fazer o contato com o motorista? Esse contato vai ser diretamente com a empresa e a empresa vai intermediar com o motorista? Não, vai ser diretamente com o motorista e esse motorista ele tem acesso é, a um telefone de fácil contato do, no meio do, de... em áreas é, remotas que não tem tanto sinal de qualquer telefonia, é, esse motorista, ele sabe se locomover pelas estradas é, rurais em que provavelmente não há sinal de internet para se utilizar um Google Maps da vida? essas são umas, uma das preocupações que você tem quando há necessidade de você ser resgatado no meio do caminho. A décima dica que a gente coloca é a formalização desse contrato. Tá? É, Por que a preocupação da formalização do contrato? Muitas pessoas acabam deixando de lado a necessidade de se fazer um contrato escrito uh, e, e deixar tudo na forma verbal. Podemos fazer isso? Até podemos, mas sempre tendo em mente... Que um contrato verbal ele é muito mais difícil de ser cumprido numa eventual inadimplência por parte de, ou do, do contratante ou do contratado, no caso empresa ou motorista. Ah, Para você é, demonstrar que um contrato foi firmado é, sem ter nada escrito, você vai precisar de testemunhas, vai precisar demonstrar que houve toda uma formalização uma negociação com aquela empresa, com aquele motorista e isso dá muito mais trabalho. Então a preocupação é sempre procurar formalizar o contrato de forma escrita, tá? Nem que seja é, um e-mail. Ah, não quero fazer um contrato, ter o trabalho de lá, imprimir, assinar, pegar testemunha, esse tipo de coisa. Ok, mas pelo menos tenha a preocupação de se, se formalizar por escrito tudo aquilo que você negociou com a empresa ou com o motorista. Dentre essas situações, colocar quais são as responsabilidades que o motorista vai ter, é, qual vai ser o sinal que você vai pagar para o motorista ou para a empresa para formalizar aquele negócio, é, em quantos dias vai ter que ser pago o saldo do valor que você negociou, quanto eventualmente vai ser retido em relação a necessidade de remarcação, é, se houver descumprimento é, por parte ou do motorista ou por parte de quem está contratando o transporte, qual vai ser o valor da multa, qual vai ser a responsabilidade. Por que tudo isso? Porque caso haja necessidade de você é, vir a questionar judicialmente esse contrato, você economiza tempo e economiza é, valores. Por que economiza tempo e economiza valores? Um contrato de prestação de serviços de transporte. Você tem o prazo prescricional de cinco anos para contestar isso na justiça e você pode utilizar o recurso da justiça, é, do juizado civil Especial, que é um, um, um processo um pouco mais rápido, vamos dizer assim, dentro da justiça brasileira. Mas para que você é, se valha da utilização do juizado especial, você precisa é, ter informações que facilitem o teu processo. E para isso você precisa demonstrar que houve uma contratação é, entre você e a empresa. E essa demonstração ela não pode ser verbal. Ela tem que ser escrita. Por quê? Quando você faz um contrato verbal e você vai questioná-lo judicialmente, primeiro você precisa dar validade a esse contrato, então você vai ter que entrar na justiça comum para apresentar que houve um vínculo negocial entre você e a empresa ou motorista, através de testemunhas. Essas testemunhas vão demonstrar que houve sim essa contratação. E aí, uma vez formalizado judicialmente que houve um contrato, então aí que vai se buscar pelo repartimento do contrato. Quando você tem um contrato entre você e a empresa, formalizado fazer cumprir aquele contrato ou a responsabilização por aquele contrato ah, aquela reparação monetária que você teve por algum dano que a empresa causou ou que quem contratou a empresa causou, porque a, a obrigação é tanto por parte de quem está contratando como da parte que foi contratada a partir do momento que o Contratante, ele descumpre alguma coisa do contrato, a empresa vai perder esse contrato para ser ressarcida de qualquer dano que ela tenha a mesma coisa o contratante. Se o motorista ou a empresa é, fizer algo que cause dano, ele vai utilizar esse contrato para poder ser ressarcido de todo o dano que teve. Dona Michele, muito obrigado. Você, eu queria fazer uma, uma, uma última pergunta fora é, dessas 10 dicas, dessas dez, desses 10 conselhos jurídicos que você acabou de, de dar. É uma situação hipotética, se eu contrato um serviço de transporte e uh, fiz o pagamento, não fiz o contrato, e esse prestador ou deixou de comparecer no embarque, ou deixou de nos buscar num ponto de saída marcado, ou uh, colocou a bagagem no, no teto do, da, da van e, e houve perda de bagagem e eu não fiz contrato, só fiz acordo verbal, eu não fiz nenhuma consulta de documentação do motorista, do veículo, nada, não tenho testemunha e eu quero uma reparação, que chances e quais os caminhos que eu tenho? Você me ouviu? a gente sabe, sempre diz que é, são 50%, 50 de sim e, são 100, e 50% de você não conseguir é, uma solução para o seu problema. Contratos, eles não precisam de uma formalização escrita para que se tenha... É, é, é, para que eles possam ser questionados judicialmente. Tá? Um contrato verbal, ele pode ser questionado judicialmente? Sim, ele pode ser questionado judicialmente. A única coisa é que você tem um caminho um pouco maior para fazer pra fazer com que esse contrato, tenha validade perante a sociedade, consequentemente, ser é uma obrigação de reparação, então assim, não teve cuidado de saber a origem da empresa, se a empresa tinha qualificação, se o motorista tinha qualificação, se o veículo era capaz de te levar até o destino final, se a bagagem se perdeu uh, ou qualquer outra situação não compareceu no local previsto de vou é, ou, ou de resgate, qual vai ser o, o teu trabalho? Qual vai ser a, a, o teu caminho? O teu caminho vai ser entrar na justiça comum ah, e entre as, as provas que você vai ter que produzir, Caso você não tenha nenhum documento, nenhuma conversa formalizada a respeito é, desse contrato, será aprovado esse contrato por meio de testemunha. testemunha desculpa. Então, as testemunhas elas vão ter que confirmar é, que houve essa negociação entre você e a empresa ou o motorista, é, que negociou, se negociou é, a data de embarque, a data de desembarque, quanto seria o serviço, qual seria o valor do sinal, qual seria o valor final, como seria esse pagamento, como seria a responsabilidade em relação aos é, que seriam, as pessoas seriam, que seriam transportadas, suas seus pertences, enfim, você, você precisa para o vínculo obrigacional entre você e a empresa Empresa, demonstrar o dano que essa empresa ou motorista causou para você é, e, e posteriormente é, obter perante a justiça uma determinação do valor, quanto foi o prejuízo, então ser restarcido por esse prejuízo. Quando você, quando você tem um contrato de dito. Uma formalização desse contrato, o caminho todo que você faz por meio de testemunhas, você é, economiza, você diminui, por quê? porque você vai diretamente à execução do contrato. Agora, quando você não tem um contrato, você tem que formalizar esse contrato perante a justiça. E fica aqui, com testemunhas, você vai conseguir demonstrar que esse contrato existiu? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, quando você tem uma formalização de todas as partes, sim, aí fica mais fácil de você, com a ir essa reparação por esse serviço mal prestado. É só te fazer mais uma ressalva para as pessoas. É, hoje, a maioria das pessoas, elas utilizam muito a rede do WhatsApp para se conversar, para se negociar, esse tipo de coisa. E existem é, aquelas pessoas que têm o costume de... É, utilizar o áudio tá, para suas conversas não há problema nenhum você fazer a utilização de áudios é, para você negociar o que você tem que negociar só tomem um cuidado caso vocês não tenham esse, é, esse cuidado na hora de negociar só tomem o um cuidado de sempre formalizar as conversas de vocês, escrito, mesmo que depois de um áudio em que você negociou, você mandou o áudio falando que você queria, a pessoa com quem você negociou respondeu em áudio. Tomem um cuidado de colocar por escrito é, aquilo que vocês fecharam, porque a utilização, o áudio, para ele entrar dentro de um processo, você vai ter que é, fazer a validação daquele áudio. então Vai ter que ser enviado por um perito. O perito vai fazer a conversão daquele, verificar se aquele áudio não foi adulterado. Se não foi adulterado, fazer a conversão daquele áudio por escrito, para então aquele documento é, ter validade dentro de um processo. E aí você posterga muito, você tem gastos com peritos para fazer esse tipo de trabalho. E se você tem, é, de certa forma, a conversa escrita. Embaixo o, o ok, a concordância da pessoa com quem você está negociando Você já tem uma demonstração de negociação É um contrato? Não, não é um contrato Mas já é uma formalização de que você e aquela pessoa Estavam negociando e chegaram a um acordo tá? Então, por mais que vocês utilizem, queiram utilizar áudios Ou mesmo que vocês venham a fazer ligações para essas pessoas que vocês estão negociando e chegarem a um acordo parem cinco minutinhos para escrever lá conforme nosso contato telefone, conforme nossos áudios, ficou fechado que nós vamos é, fechar a, a viagem para lugar x, no dia tal horário tal, estamos de acordo? um simples de acordo já formalizou a negociação e você já tem algum respaldo aí para questionar isso juridicamente. Excelente. Obrigado, doutora Michele, pelas dicas, pelos conselhos, pelas orientações é, jurídicas que você nos deu. Ficou muito mais claro como que devemos proceder para garantir a execução de um bom, bom serviço, de uma boa prestação de serviço, quando contratamos... Serviços de transportes para poder levar nossos amigos para fazer as nossas atividades, grupos, familiares, né? tanto para turismo, quanto para passeio, quanto para atividades esportivas, atividades outdoor. Muito importante a sua dica. Muito obrigado, doutora Michelle Enge. Eu vou deixar aqui o contato no final do vídeo é, e na descrição do vídeo para. Quem quiser conversar melhor, contratar os serviços da doutora Michele, fazer novas consultas, possa fazê-lo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado, doutora, novamente. Até o Eu próximo vídeo. Um grande abraço a todos.